Que no Minecraft Irmandade, todo mundo recebeu uma habilidade quando entrou no servidor. E a minha é uma das habilidades mais importantes. Porque ela define se as pessoas vão poder ter itens encantados ou não. Eu consigo travar desde a pigorna até a mesa de encantamentos. Eu posso literalmente ser a única pessoa com itens encantados no servidor. E isso me torna um alvo enorme. Ao mesmo tempo que me dá grandes possibilidades de me tornar rico. O único problema é que para eu poder fazer qualquer uma dessas coisas, eu preciso estar equipado. E é por isso que hoje eu tive que fazer um dos itens mais raros desse servidor de Minecraft. Agora, se você quer saber exatamente o porquê eu fiz e se eu perdi ele ou não, você vai ter que ver o vídeo até o final e se inscrever. Deixa eu gostei. Sabe, Meketreff, a coisa mais difícil que eu tenho na minha vida com você é tentar te fazer subir na casa de vidro. Até agora você não subiu, eu já tentei 40 mil vezes, mas hoje isso muda ou não? Espera, eu, eu tenho uma ideia. O único problema é que eu não tenho ferro, tá, vou botar carvão nesse baú. Agora vamos dar um mergulho aqui nessa caverna para ver se a gente dá sorte de achar ferro nela. É, na real, a única coisa que eu achei foi quase a minha morte Não achei nada Ó, a tentativa número 2 já tá sendo melhor, né? Achamos já uma mina abandonada e nela tem ferro Agora o mundão tá girando, né? bom vamos aproveitar e dar uma olhadinha aqui, né? Ver o que tem tanto Poxa, se eu conseguisse achar um baú aqui ia ser maneiro, né? Tá, tem outro andar aqui Nada Uh, baú! massa dourada, muito bom Tochas, muito bom Ferro e melancia Deixei uma semente de melancia ali para a próxima pessoa que achar Vai que ela tá precisando também Bom, eu acho que por essa mina aqui já, já tá o suficiente, né? Já pegamos ferro, já eu até uma maçã, tá vamos pegar, né? Já que tá aqui, né? Eu, eu não vou falar não pro ferrinho, tá ligado? Eu sempre tô precisando dele, então não, não, vou, não vou deixar o coitado pra trás. Lápis azul também é importante. Na real, o que eu precisava muito era de dois diamantes. Mas já já a gente fala sobre. Agora o importante é a gente ir pra casa. Então vamos sair daqui. Prontinho, temos nossos ferros esquentados. E agora nós temos um balde. O balde, nós temos água. E com a água, e um pouquinho de espera, carma. Karma Ô, oh, o oh, oh, Meketreff, ajuda Isso, Karma Com água E muita paciência Calma, calma Tá funcionando, ó Nós temos o Meketreff aqui em casa Agora meio que só depende dele, na real Deixa eu tirar essa água aqui Boa Temos o Mequetrefe Agora vamos tampar esse vidro que o Pedro que se quebrou aqui, né? Por sinal, aviso importante Obrigado por todas as fanarts que o Mequetrefe Já recebi muitas, muitas mesmo E eu tomando todas E esse aqui é o terceiro episódio de Minecraft Irmandade É que o de ontem saiu é um pouquinho tarde Então quem quiser ver todos Aqui na descrição tem a playlist completa para maratonar Aproveita que tá bem no começo ainda E bom, enquanto acontecia tudo isso daqui Eu encontrei o Night E foi uma oportunidade boa para ganhar diamantes Ô uh, o oh, meu camarada LG Cadê você? Oi, oi, tava entrando em casa Oi, oi Fala, fala Meu Deus, cara Você tá morando cheio de mato aqui, velho O é, que vocês estão se a organizando? Aos poucos eu tô arrumando Aos que eu tô arrumando diz que é um globo de neve? É um... É um... É um, é um, é um do ai, eu tô com o objetivo de ter a maior casa ou base do mundo. Eu quero propor para você uma aposta agora. Ah, se eu nossa, tiver nossa. a maior casa do mundo ou base, tanto assim para chamar como quiser. Se eu tiver a maior casa ou base do mundo, você me deve um diamante. Eu te devo diamante? Cara, tipo, eu sei que meu castelo tá maior que isso aqui. Se você quer apostar, é contigo. Eu aposto com você. LG. Então, Knight, muito obrigado, você me deve um diamante. Por quê? Porque a sua casa. O seu castelo tá na ilha Irmandade. Olha aqui, se você entrar no meu mundo no seu, Ah não, não, você não vai fazer E você vê que tem dois baús, uma cama, uma placa, as minhas coisas Por mais que tenha organizado, é a maior casa que tem no mundo Ah, então, você tá de sacanagem eu... aí, Tamo junto, tá? Ah, um diamante, sério? É. Tá, mas e aí, por que você veio me visitar? Fala aí, desculpa, ah, não tem você... te receber Não, não tem problema, é, pode ser aqui tá. Seguinte, o que que acontece, tem algo estranho rolando Os inscritos ah. eles chegaram e falaram que viram algum bicho grande, branco, com o um braço gigante em um dos meus vídeos enquanto eu tava minerando Inclusive foi no primeiro episódio isso E eu não tô sabendo de nada sobre isso Eu quero saber, você viu alguma coisa assim? Braço gigante branco? É, tipo, não sei, parecia, sei lá, o... Não Mesma estrutura que o Enderman Não, definitivamente nada parecido com isso Tá, eu, eu, sério, você sabe se tem alguma coisa relacionada à textura do servidor? Se tem alguma coisa diferente? Porque isso me deixou preocupado Eu não quero acreditar que seja entidade, até porque essas paradas... Não, deu, não. Eu, assim, né? Deu, ó, deu. A não ser que seja alguém usando alguma skin, eu não sei o que possa ser. Porque textura do servidor não é. Porque quando você clica pra entrar no servidor, ele avisa se tá carregando textura ou não. E como não tá, não tem textura. É, então tem algo estranho rolando. Mas tipo assim, você vê alguma coisa desse tipo aí em volta, você me dá um toque? Tá bom, se começar a aparecer textura quando entrar também, eu te aviso. Mas até agora, pra mim, tá total normal, tá? Tá, demorou então. Obrigado, ah, LG. Só e... um detalhe, é... hum. Eu acho que se a sua máscara fica legal em você, esse detalhe vermelho no olho, dá uma agregada maneira, sabe? Ah, tá bom. Obrigado, viu, LG? É, é nóis, tamo junto. A parte boa... A parte boa é que agora a gente tem que... A parte boa é que a Jo... A parte boa é que agora a gente tem onde arrumar diamantes, né? Nem demorei pra falar essa frase, né? Nem ri 40 vezes. Mas como se não fosse o suficiente, Lajota Loucuras entrou em uma aposta. Uma aposta bem nada a ver. O menino Apu veio falar comigo. Ele me chamou pra uma aposta. Era quem conseguisse os nove minérios do mundo normal do Minecraft primeiro ganhava. As regras é que não podia minerar nem nada do tipo. E quem perdesse, tinha que pagar uma prenda lá no canal Irmandade e revelar a sua habilidade. Honestamente, eu consegui pegar oito blocos. Só um que eu esqueci. E logo foi o bloco mais importante: a Rua eu esqueci a ametista, mas tá tudo bem. Agora o Apu saber a minha habilidade, que por sinal já ia contar para ele, porque eu quero que ele pague para usar nossa mesa também catamento e bigorna. A parte ruim vocês vão ter que descobrir do canal Irmandade, que tá aqui na descrição. Ó, oh, eu sei que não tem muito a ver, mas gente, tem duas pessoas ali conversando. Eu, eu, eu, eu quero saber o que eles estão fazendo. Eu queria uma luneta também para poder olhar eles de longe, mas como eu não tenho ainda, né? Ah, e se alguém estranhar o, o propágulo de mangue que tem no meu inventário, eu, eu, eu vou explicar. Eu vou deixar ele aqui, eu não sei nem como que usa isso daqui. O Apu perguntou para mim as coordenadas de um de pântano. Eu falei que era para lá e daí eles. Só me trouxe aqui como recompensa. Eu não sei o que é isso. Bom, vamos lá falar com o povo, né? Eu quero dar um oi para eles, né? Mas será que eles ainda estão aqui conversando? Meu Deus, que montanha é pra subir. Eita, tá, tá indo embora. O Delete está de Jordan. Tá vamos lá com o Foca aqui então. Ô, oh, oh, oh, Foca! Oi, oi, oi. Oi, é que eu vi lá da minha casa que você estava conversando com o The Latin, eu queria dar um oi, eu, eu senti é, vontade de entrosar, mas quando eu chego, o Delete tinha ido embora. <risos> é, ele tava me perguntando algumas informações sobre quem era o guarda-se. Ó, oh, olha ali, olha ele, olha, ó. Olha, pulou na água ali, ó. Ah, não, tá... tá indo lá, tá. Ele tá indo lá. Meu Deus, o cara virou nadador. Véi. Entendi. Ó, oh, Foca, me tira uma dúvida. É, ah, você já tem uma luneta? Eu já tenho uma luneta? É uma luneta. Ah, pior que não. Eu tinha uma, mas eu não sei onde, onde eu botei. Eu joguei fora, eu acho. Pois é, cara. Eu vou te falar aqui. Vou dar uma salinha nos seus baús aqui, né? Como, como que eu não quer nada aqui. Ó, você tem cofre é... já, você tem ametista. Então, é que eu, eu, tava, eu tava lá na minha casa, vi vocês dois conversando, só que eu nem sabia quem que era. Eu queria ter usado uma luneta para ver, eu não tinha, daí... Você quer me dar uma luneta de presente? Ah, pode ser, velho. Tu quer quantas lunetas? Uma só? Eu acho que é um fragmento pra, pra... eu acho que duas lunetas pra você ter uma, né? Ai, verdade. Peraí, tu tem cobre? Você tem. Cadê? Ah, não, velho. Ah, não, velho. Vem na minha casa, rouba meus cobre, pega minha. Foca, blaneta. foca. Eu como pagamento, eu tenho uma coisa pra te oferecer. Okay, ok, ok. Uma proteção que nenhum mob vai entrar na sua casa e ela vai ficar... Hum, não sei se é tão seguro essa casa aqui né, de terra, é, mas então. a sua casa vai ficar anti mobs. Opa, proteção anti mobs eu quero. Tá, eu troco por isso. Tá, tá bom, então aqui ó, pronto. É porque querendo, não sei se você sabe, mas os ah. mobs não passam por cima de trilhos. Então, caso o algum zumbi quebre a sua porta, ele vai parar aqui ó, e não vai sair de, de nada, tá? Ó, e se você quiser, dá pra deixar até aqui na frente, pra não aparecer tanto. Ó. A gente coloca aqui ó, de... pra botar aqui ó, aqui ó. Caraca, fica muito da hora, parece muito um daqueles tapetinhos, só que o tapete meio furado, o, né? Foca, definitivamente <risos> fica uma tralha. Meu Deus, a minha casa tá virando muito várzea. Eu, eu queria criar uma casa várzea, mas isso daqui eu acho que já tá passando dos limites, velho. Olha, Foca, eu vou dizer, cara, maneiro, quero ver até onde você vai com isso. Por sinal, eu, eu ainda não consigo saber se eu consegui cumprir a minha, minha, minha, minha parte daquele trato, por causa que o meu vídeo saiu agora há pouco, mano. Ok, não, mas eu posso... Ó, o não, não, trato, não, olha... não, não, não, não, não, eu vou cumprir minha palavra, eu, eu vou esperar até amanhã, tá bom? Eu vou esperar até amanhã. Beleza. Não, não, não. Agora, isso, isso era um teste eu não ia te dizer. Era um terte que eu queria saber se tu é, ia... É, é. É, tu me deu três cobres só, uh, ok. Ué, mas eu gasto dois, só, não gasto Não, mas são dois pra cada, velho. Eu tenho que assar mais um aqui. Ah, oh, my, oh, já tem uma luneta agora. Deixa eu ver se eu consigo ver alguém daqui. Vê aí. Oh, dá, pra ver ah. mi... dá pra ver minha casa daqui. Dá, mano. Eu, inclusive ficou muito top essa tua casa, velho. A, a maior casa do mundo. É a maior casa do mundo. É, literalmente. <risos> Ninguém pode falar o contrário. Pois é, tentaram falar e perderam um diamante na aposta. <risos> Ainda bem que não fui eu mano, Tô eu, pobre, eu, mano Ô, oh, oh, oh, oh, Foca, eu vou te dizer uma coisa, mano Oi. Bo Boa sorte aí fazendo a sua luneta Em breve a gente conversa mais isso aqui Agora, é meio nada a ver, mas Eu quero ver se eu acho alguém olhando com essa luneta Então eu vou subir lá no topo da montanha Ô, oh, beleza, mas ó, oh, cuidado que tem um ladrão de telhados Andando por aí, hein, bom aviso Para O quê? <risos> então, olha pra cima da minha casa Tu não vai ver um telhado nela Então é meio perigoso por aqui Você tá falando de um Enderman Como é que um Enderman vai roubar um telhado inteiro, velho? Não tem sentido Mano, se alguém roubar o meu teto de vidro, mano, a nossa eu vou, eu vou. Tchau, foca tchau. tô, tô tchau, insano tchau, aqui tchau. Tô insano, tô insano. Mano, eu tô aqui na casa do Night ouvindo vários barulhos de mano Eu decidi subir na casa dele porque é uma casa bem alta, então aqui sabia. Olha, tem pessoa lá. Tem um portal, tem um fantô. Aquilo é um telhado? Peraí, é o Phantom que tá roubando o telhado do Foca. Ovelha, você sabe responder? Peraí, eu, eu, eu, eu quero investigar esse crime. Peraí, se inscreve e no canal novo. Fo uhum. Meu Deus do céu que fui ali, eu, eu, eu, eu quero investigar isso. Eu vou tentar chegar, eu vou tentar invadir a cal deles e vou, vou ficar escondidinho aqui para ouvir a conversa. Pera aí, é, tá meio que chovendo lá dentro de casa. Não dá, Poco, eu já tirei o meu e botei esse aí, agora já era. Nossa, mano, na moral, velho, o cara é real, roubou muita aliado. Mano, o que tá acontecendo aqui? Todo, todo dia vem um cinco parceirinhos desse e morre aí nesse fogo. Eita, tem alguém atrás de ti, eu vou é vazar daqui, velho. Que? Calma, calma, calma. Vou, vou passar por aqui para me esconder. Oh, calma, eu não quero ser avistado. Ele me viu? Não, olha o nomezinho dele ali. Tá, vamos correr para nossa casa, vamos correr para nossa casa. Oh, uh, cresceu. Legal. Mas acho que o Phantom tá lá na casa dele ainda, né? Ó, o fogo ali, ó. Tá. Então, se meu telhado sumir, eu acho que eu já sei quem procurar, né? Agora eu tenho uma árvore de mangue. Acho que eu vou coletar ela antes né? de começar a fazer minhas coisas. Uh, como é que coleta isso? Mano, que árvore diferente. O que é aquele ali? Tuquim. Mano, eu acho que tem bastante pessoa a de mim até. Bem mais do que eu imaginava. Tá. Eu acho que todos os troncos da árvore de mangue foram removidos. Na real, ó, faz tempo que quando eu vier no telhado aqui de casa, né? Tipo, um dia. É legal ver como as coisas estão mudando. Eu vou fazer uma escada para subir aqui depois. Olha que vista legal. Se eu tirar essas árvores aqui, eu consigo espionar todo mundo. Mas daí todo mundo vai conseguir me espionar. O Tuguin tá aqui com uma roupa estranha? Tá, mas tudo bem. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte. Como muitos de vocês sabem, eu já comentei. Eu tenho a habilidade de fazer bigornas e mesa de encantamentos. Significa que só eu posso fazer? Não. Mas é o meu direito. Então, se alguém fizer, a pessoa comprou guerra comigo. E levando isso em conta, todo mundo que tem itens encantados até agora, só tem porque acharam em algum baú. Eu quero muito fazer uma mesa de encantamento, que é um dos itens mais raros do servidor, para eu poder encantar os meus itens e assim também ganhar dinheiro. Vamos Atrás disso hoje. Também quero pensar em decorar minha casa, mas aí outros 500, né? Vamos fazer um kit de exploração. O que eu preciso para explorar? Tochas eu já tenho, escudo já tenho. Vou levar mais uma picareta, minha luneta eu tenho também, né? Eu vou levar essa fornalha com carvão também, nunca se sabe. E um tiquinho de madeira que é importante. Tá, só falta duas coisas para a gente poder então minerar agora. Primeiro, uma sonequinha para descansar e falar com o House para ver se ele tem alimentos para vender. Mano, o, o, o Hard não tá aqui não. Peraí, peraí, cadê ele? Deixa eu só coletar um, três aqui só para fazer um pãozinho. Daí eu falo com o House daqui a pouco. Peraí, cadê, cadê o Harz? Opa, opa, opa, opa! Harz, Harz, eu tava te procurando. É. E aí, aí, na minha ausência, você chega metendo a meter na mão, né, safadão? Não, eu replanto, replanto. Ô, oh, Raul, eu tenho uma ah, oferta pra você. Uh. Você deixa eu coletar tudo aqui, mais uma vez, em troca de... Hum, eu encantar um item seu. Uh, calma aí. Você encantar, isso quer dizer que você é o dono dos encantamentos? Não. Ah, Significa tá, então, que, que, que é eu encantar? vou dar dias um de encantar o seu item. Como? Hum. Não vou contar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Se você não é o cara dos livros do encantamento... Você só pode ser o outro então, que é o cara da mesa de encantamento. É você, não é? Também não. Eu não sou o cara do livro LG, e nem LG. o cara da mesa de encantamento. Raul, digamos que eu tenha meus contatos. É o pegar o largar, Raul. Caraca, mas... Tá, eu não vou perguntar de novo, porque eu já vi que você não quer falar, mas... LG, não vai aprontar não, velho. Já, já vem aí um dia do expurgo aí, os caras vão buscar sua cabeça, fica esperto, hein. Ô, ô Raul, o que seria dia do expurgo? Cara, dia do expurgo é um dia aleatório da semana, ou pode ser... Não sei, não tem, é um dia aleatório qualquer, que está... Nesse dia tá liberado tudo no servidor. Tudo, tudo, tudo, tudo. Eu posso explodir a base do Night se eu quiser no dia do Spurgo? Explodir a base do amiguinho, roubar o amiguinho, fazer trap, pegar... VP. Assim, é vira anarquia e cada um que, que, que se segure velho. Então, quem fizer algum tipo de, de, de coisa errada, eu aposto que a pessoa mas, prejudicada oh, é vai dar vingança pra esse dia. Ó, oh, eu posso muito bem e agora explodir a casa do Knight. Ou vir aqui agora e atacar você. O que, que, que muda? Não tô entendendo. Tá, cê, é, realmente você pode ir lá e explodir a casa dele, mas vai ter consequências. No dia do expurgo, não. No dia ah, do expurgo, ah, entendeu? Entendi. Você pode ir explodir a base dele ele não pode nem chorar. O que ele pode descontar. Então, e basicamente, o, o dia do Spurgo é o dia que você faz o que você bem entender. O famoso, Sim. o que dá na telha. Exato, cara. É o dia da anarquia tomar conta do servidor. E... Cara, eu não queria ser um cara Assim, que tivesse roubado uma Habilidade de alguém Ou usado alguma coisa errada nesse dia Entendeu? Não, eu, eu, eu entendi, eu entendi Agora, Raul, me entendeu? tira uma dúvida, mano Qual item <risos> você vai querer que eu encante pra você? Calma aí, calma aí, calma aí Você quer vir aqui? Chega aí tá Eu andei minerando e achei uns diamantes Você poderia encantar uma picareta pra mim? Tá, você tem lápis azul? Ah, eu tenho 36 Tá bom, só que, Raul, eu não consigo encantar com o nível 30, cara Eu consigo encantar com o que vier Não <risos> tem problema, a picareta tendo algum Encantamento maneiro já tá bom, porque aí rende, né? Quando eu for minerar, eu consigo mais. Tá, vamos torcer pra que vá uma eficiência ou um fortuna, então, né? Ou durabilidade, também é bom, né, que não, não, não. Ó, tá aqui a picareta, tá aqui o lápis lazuli, tem 38. Aqui, ó, pra ser... Não, não, três, Se... acho que já funciona, ó. Um você acha que tá bom? Sim, mano. Se sobrar, eu trago daí, tá bom? Tá bom, tá bom. Beleza, cara. Tá. Nossa, isso já vai oh, ajudar oh, bastante. Ô, oh, Rars, oh, oh, hum. eu sei que é meio introvertido, mas... Ô, oh, tu mora meio longe, né? Ah, é verdade, cara. Nossa, eu tenho que falar pra você. Na verdade, eu vim pra esse lado aqui porque... Sei lá, sabe? Confunde esquerda com direita, sul com norte. Ah, ah. Eu vim pro lado errado, cara. a Minha casa é lá do outro lado, a minha, minha, minha parte do meu terreno é lá pro outro lado ah. é aqui, não. É, então, porque quando eu tinha visto na anotação, <risos> o seu terreno era literalmente embaixo do meu você mora do outro lado do planeta, né? Ó, oh, vai, vai, vai, vai, vai se mudar. Vem, vem morar com nós logo, vai. Até o fim do dia eu já vou ter minha casa lá você já pode me visitar. Beleza, fechou, Rár. Falou. Falou. Bom, e agora que a gente já tem pães e também já temos o pequena que o house arranjou pra nós encantar para ele, já temos motivo pra ir atrás de dois diamantes. O item que eu quero fazer é literalmente uma bancada de encantamentos pra ficar tonado. Olha, já estamos achando mais lápis azul pra facilitar a nossa vida. Boa. Já aproveito e pega o porque toda hora falta, né? E agora é de boa. Você só precisa pegar esses ferrinhos aqui e achar dois diamantes Ó oh, zumbi, tome, tome Tome, tome Ó, oh, tá lá, diamantinho bonito E esse é oficialmente o primeiro diamante Que eu minero com as minhas próprias mãos E ó, veio logo três Já veio praticamente uma picareta, né Só que eu quero mais eu quero fazer um item muito especial para mim. E simplesmente com três diamantes não vai dar. Ó, aqui é uma parte bem mais baixa, né? Será que aqui tem? Não. E aqui? Será que aqui tem? Não. E ali? Será que ali tem? Boa tarde. Mano, que caverna estranha. Mas a resposta continua: não. Tá. Eita, olha que diferente aqui. aqui olha, olha que lindo ficou esse local aqui, ó. Mano, bem da hora. Briga de esqueleto. Briga de esqueleto. Briga, briga, briga, briga, briga de esqueleto. É por aquele. Eita, olha o creeper ali, ó. <risos> e não também hum, Aqui parece promissor Ah não também tá Mano eu não vou achar diamante nunca E bom e quando eu tava minerando e pronto para desistir totalmente E fazer o meu item raro do Minecraft seu papá Eu finalmente achei mais diamantes Agora a gente foi de basicamente três diamantes para sete. Agora Precisava de uma maneira de sair daquela caverna que eu definitivamente estava perdido. Comecei a cavar para cima infinitamente e colocando um bloco atrás do outro. Quando de repente a minha picareta estava prestes a quebrar e ela quebrou. Mas para minha sorte, eu lembrei que antes eu tinha feito uma outra picareta. Antes de vir para minerar, vou levar mais uma picareta. Então tava tudo a salvo. Eu tinha mais uma picareta, porque senão eu ia ter que usar a picareta do house. E eu prometi que não ia usar, então ia ser um grande problema. Prontinho. Estamos na terra e olha que legal. Faz tempo que eu não vejo uma jaguatirica que fofinha. Vamos tentar tomar uma. Tá, agora a gente só precisa vir aqui e fazer uma picareta para nós. Que a do House não pode utilizar. Vamos pegar obsidians. Pera aí, eu acho que isso daqui é o curso de lava, né? E quebrado aqui, ó, bambu de graça. Bom, achamos um beba de bambu e lava. Bom, agora a gente pode coletar os obsidians que vai ser rapidinho. Prontinho, e achamos até uma maçã aqui na brincadeira que vai ajudar a gente a ter alimentos, que não, né? Agora a gente pode fazer a nossa mesa de encantamentos. Aleluia. Tá, agora a gente tem muita tralha para guardar aqui não. E prontinho. Agora para fazer a mesa de encantamento só ia faltar livros, mas eu já resolvi esse problema antes. Então a gente vem aqui e grafita um item único. Um item que só eu tenho acesso aqui no servidor. Outro item que vai ser muito bom para mim vai ser essa pérola do Ender, porque com ela eu vou fazer futuramente um baú do fim. Porque aí eu posso guardar a bigorna e a mesa de encantamentos. Mesa de encantamentos aqui. Ah, gastou um livro só para fazer? Que ótimo. Acho que é gastar dois. Vamos começar com a nossa espada. Que julgamento meio ruim. Quer saber? Vamos encantar então a minha picareta durabilidade. Tá bom. Eficiência é uma do House, que é bom também. E afiação na minha espada. Por enquanto é o que tá tendo. Na real, por que não, né? Assim eu me sinto um pouquinho mais seguro. Vamos encontrar o House Ô, House. Ei, de novo. O que você que quer agora Ó, ó, isso? Ó, desculpa. Não sei se era o que você queria, mas eu consegui só eficiência 1. Tá bom? Oh, mas tá bonito o modelinho já encantadinho. Oh. Ó, se tu quiser ah, encantar tá que... sua armadura, fala com um amigo depois, só que ele cobra, tá? Mas Ars, agora eu tenho coisas para resolver. Amanhã se fala, tá bom? Tá bom, LG. Valeu, valeu, é nóis. Agora que eu tô forte, eu só preciso de uma maneira de proteger os meus itens e esconder eles, porque afinal, a qualquer momento pode vir a noite do Espurgo E com ela, a gente vai estar tá correndo perigo, porque como se fosse uma lua vermelha.